Como que as pessoas vão chegar aí no teu celular pedindo para comprar o teu produto, fechar um contrato de consultoria coach ou até mesmo pedindo para se cadastrar no teu negócio de marketing de relacionamento? Será que isso realmente é possível? Eu tô gravando esse vídeo para te dizer que sim, é possível. E mais do que isso, provar como é esse possível e te mostrar o passo a passo como que você vai construir isso e as pessoas vão chegar aí no teu celular pedindo para comprar o teu produto, fechar um contrato de consultoria, coaching ou até mesmo serem recrutadas para o teu negócio de marketing multinível. É importante você entender que existem diversas estratégias para serem aplicadas no mundo digital. Porém, existem estratégias é que não dão muito certo, porque é, existem ferramentas que são aplicadas com estratégia. Você pode ter a ferramenta correta, porém, a estratégia que não é tão assertiva assim, assim como você pode ter uma super estratégia muito bem elaborada, muito bem embasada e não está com a ferramenta correta. É importante você ter um equilíbrio de ferramenta e de estratégia. E a estratégia que eu quero falar aqui para você nesse vídeo é a estratégia do Google. Como que as pessoas vão chegar aí no teu celular pedindo para comprar através do WhatsApp, pedindo para comprar os seus produtos, fechar um contrato de consultoria, coach ou até mesmo para se cadastrar no teu negócio de multinível. O que, que você precisa ter? Você precisa ter basicamente um celular conectado à internet, WhatsApp né, e a habilidade de, é, de, de mexer no Google. Como é que funciona essa estratégia? Você precisa aprender basicamente três coisas. Campanha, tem uma elaboração de uma campanha lá no Google e eu vou mostrar aqui rapidão na tela do meu computador. Uma campanha elaborada, uma página de captura ou uma página de informação de um produto onde vai ter um botão que vai ser direcionado para o teu WhatsApp e depois ter uma boa conversão. Saber conversar com a pessoa, oferecer aí é, o teu produto ou serviço ou até mesmo trazer ela para o teu negócio de marketing de relacionamento ao marketing multinível. E Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como que funciona, como que é esse passo a passo, ok? Antes de te mostrar aqui na tela do meu computador como que é esse passo a passo, eu peço que você se inscreva no meu canal e sim, toda vez que eu gerar um conteúdo de valor que vai te ajudar a expandir os teus negócios, a você ganhar mais dinheiro, você vai ser o primeiro a ser notificado. Porém, para ser notificado, é importante você acionar o sininho e se você está gostando desse conteúdo, dá um joinha porque isso motiva com que eu produza mais conteúdos para você. E ajudar mais pessoas. E se você tem uma dúvida aqui embaixo, você pode deixar um comentário é, ou qualquer sugestão que você queira fazer. Assim eu vou produzir conteúdos para te ajudar a tirar suas dúvidas e até treinamentos para que você desenvolva as habilidades e tenha muito sucesso nos seus negócios, usando todo o poder da internet para você ganhar mais dinheiro. Então, Confere aqui na tela do meu computador como que funciona esse passo a passo. Vai ser bem rápido e bem simples. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Confere comigo. Agora você está aqui no meu computador. E presta muita atenção aqui que é muito simples, vai ser muito rápido. Você vai entender todo o conceito como que estrutura uma campanha, tá? Dentro do Google. Como fazer as pessoas chegarem até você pelo Google. Essa que é a diferença do Google para as demais ferramentas. No Google você constrói uma campanha e as pessoas vão chegar no teu celular pelo teu WhatsApp ou e-mail marketing, mas vão falar do WhatsApp, vão chegar no teu WhatsApp é, interessadas em comprar o teu produto, é, em comprar o teu serviço, uma consultoria de coaching, de marketing, ou até mesmo é, pedirem para serem recrutados no teu negócio de marketing de relacionamentos É exatamente assim que funciona. Você faz uma campanha tá e você vai... É, ter uma conta no Google Ads e você vai ter que ter uma página de captura. Bom, esse aqui é o primeiro processo. A pessoa, como essas duas, com esses dois processos concluídos, a pessoa vai chegar até o teu WhatsApp aqui e você vai fazer um filtro, um script, você vai falar com a pessoa e você vai entender o que ela quer e vai direcionar. Se ela quer comprar um produto, se ela quer contratar o teu serviço, se ela quer é, é, é ser recrutada para o teu negócio de marketing multinível, mas o é importante é você entender aqui que se for um processo de venda, se for um ticket médio de 100, 200, 300 reais, é mais fácil, é simples de vender. Né? Você manda o teu website e a pessoa compra. No caso, se for para uma consultoria, comprar uma consultoria, um serviço, ou ser recrutado no teu negócio de multinível, você vai ter que trazer para a conversão. Como que é feita a conversão? Você vai precisar usar um aplicativo para um call, um streaming online, o... o, o o Skype, o Google Hangout, eu particularmente gosto muito de usar o Zoom, e eu faço uma reunião olho no olho para fazer o fechamento, e aqui é, você faz o fechamento, basicamente são essas três etapas, tá? Como é que você faz esse Ads.Google? Você vai exatamente nesse endereço aqui, Ads.Google, cria uma conta lá, uma conta de anúncios que a gente chama, e o mais legal é que você vai poder ligar para o 0800 do Google e você vai receber toda a consultoria de como construir a conta lá dentro do Google. Mas antes de construir a conta lá dentro do Google, você precisa ter uma página de captura ou de vendas, um website ou algo parecido, ok? Bom, como que funciona isso? Vou te dar o um exemplo do meu site. Eu tenho um site, tá? Aqui eu faço a minha oferta, que é a Headline. Como aplicar o marketing digital e o marketing de rede para construir uma nova fonte de renda em tempo parcial. E aí eu tenho um vídeo que eu explico como fazer isso. E o botão que vai gerar ou para o WhatsApp ou para o E-Market. Clicando aqui, é, ele pode mandar para o meu WhatsApp ou para o meu E-Market. Depende da ação que eu queira que esse botão é, traga para mim. Alguns vídeos aqui pra, é, como prova social. Alguns conteúdos é, como prova social. Tudo que, o que é o conteúdo que vai ser falado. Alguns vídeos aqui que eu faço com, com, com as pessoas do... do é, que trabalham comigo, enfim, é, algumas entrevistas para aumentar a autoridade, mais vídeo né, sobre o projeto, e muito importante isso aqui, ó. eu não sei qual empresa que você representa, mas no caso na, da minha, eu tive que pedir autorização né, para a minha empresa, né, para o Compliance, a empresa que eu represento, dentro dessa estratégia que é a Junesse, e ela me deu é, autorização para mim usar é, este site, e a cada três meses eles dão uma olhada no meu site, ver se está tudo é, ok, e uma vez por ano eu novamente peço lá, a liberação para mim poder usar o selo. Então, muito importante, independentemente da tua empresa, é você procurar o corporativo, né, a estrutura que, que cuida dessa parte do marketing, para perguntar o que, que você pode fazer, o que, que não pode, e eles darem autorização para você não ter nenhum problema com a empresa, ok? Então, basicamente, campanha no Google é isso. Página de capturas, uma conta no Google, liga no 0800 do Google, informa a tua página lá, né, você vai informar, e eles vão fazer a campanha com você. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido extremamente esclarecedor. Se você gostou desse vídeo, aí, é, dá um joinha, não se esquece de, de, de, de é, se inscrever no canal, principalmente acionar o sininho para você ser notificado dos treinamentos, deixe um comentário, uma pergunta, uma dúvida que você tem aí, que eu vou estar tá sempre é, te respondendo e construindo conteúdo para que a gente possa construir um mercado e de marketing digital e marketing de relacionamento extremamente profissional, que eu acredito fortemente que é o que está precisando aí no nosso negócio, tá bom? Um grande abraço aí e muito sucesso!